Oi galerinha do YouTube, é, tudo bem com vocês? Uh, eu queria dizer para vocês que... Lembra as introduções, as intros e outras que eu ia fazer? Então, uh, eu vou fazer, mas o YouTube tava dando problema Meus comentários estavam sendo desativados Isso é muito ruim Porque vocês não podiam colocar lá os negócios, os comentários estavam desativados por causa disso, um, vai ter um link aí na descrição, mas não vai ter não, ó. É, eu vou postar um outro vídeo, e aqui, aqui só vai ser um aviso. Eu vou postar um outro vídeo, que nesse vídeo vai ter um link na descrição para você solicitar suas intros e outros. É... Tô gravando esse vídeo aqui. É meio estranho esse lugar. que isso aqui é o fundo. E, né? O quarto do meu pai tá muito escuro. E meus pais estão conversando. Com uma pessoa aqui que vem em casa. E esse aí eu vou aviso. Espero que vocês entendam. o aviso. Que eu sou o celular do meu pai. Na verdade, o celular do meu pai não. Porque o YouTube ele é meio assim, né? Conteúdo pra criança já faz essas coisas assim. Mas espero que vocês entenderam o aviso. É, se inscrevam no canal se vocês quiserem me apoiar muito. E tchau!